mm yeah. As perderam valor Diante da tua flor. Eu sou tão frágil, eu já dei-me a Oh, mãe, não ligas se me vires a chorar. É porque no meu coração. Para o tamanho, mulherão. Só Deus sabe o que passamos. A celebrar esta união, levanta o teu vestido de te e deixa-me aproximar. mostrar que o sol Não é o comandante, meu navio Queria te oferecer a flor Que desse o mais raro passadas até formar Rasgos de humano no chão Levanta o teu vestido E deixa-me